Glórias a Deus. Cumprimento os ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você que tem a sua Bíblia Sagrada, para nós estarmos agora meditando no momento da Palavra, em nome de Jesus. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías. Vamos meditar... No, versículo, no capítulo 59, versículo 1 apenas, para edificação da nossa fé em nome de Jesus. Isaías 59, versículo 1, diz assim, Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Amém? Glória a Deus! Eu quero nessa manhã que a gente possa continuar o nosso dia, decorrer o nosso dia com a fé bem latente no nosso coração, não só hoje, mas todos os dias, da semana que irá iniciar, todos os dias da nossa vida, onde quer que nós colocamos na planta, nossos pés, que nós possamos estar com a fé em Deus, bem latente no nosso coração. Porque nós sabemos que os dias são maus, a Bíblia diz, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, se esfriaria, e já está acontecendo isto. O amor é algo que está sendo está entrando em extinção na raça humana. Na verdade, como eu sempre digo, o ser humano não conhece amor. É por isso que a gente precisa da direção de Deus, a gente precisa chegar-se a Deus com fé, porque como está escrito em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, se eu não me engano, que aquele que se achegue a Deus é necessário que creia que ele exista e que é galardoador daquele que o busca. Então isso é fé como que você se chega a um Deus que você não pode ver, que você não pode tocar, mas que você sim pode ouvi-lo pela sensibilidade da fé que Deus coloca no nosso coração. Porque como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8, Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dão de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie, aleluia, mas que nós viemos a glorificar sim ao Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que está escrito no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1, e criou Deus, criou o Todo-Poderoso, os céus e a terra. Ele é o Todo-Poderoso. Então por isso que eu estou dizendo essa manhã que nós temos que estar com essa fé bem viva no nosso Deus. Nós temos que saber, nós temos que ter fé suficiente, porque Jesus disse que quando eu voltar eu acharei fé na terra. Até mesmo a volta de Cristo é necessário você ter fé. Aleluia! Porque Jesus disse que bem-aventurado aqueles que não verão, mas crerão, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mas a prova daquilo que não se vê. Aleluia, porque se você tocar e você ver não não tem necessidade de ter fé, não tem necessidade de acreditar. E Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Eu quero que o Espírito Santo nessa manhã, em nome de Jesus, nessa manhã e todos os dias, possa estar ministrando no nosso coração uma fé bem forte e inabalável nesse Deus que pode todas as coisas, aleluia, e como está escrito aqui no livro de Isaías capítulo 59, esse Deus amoroso que nunca nos abandona, nós que muitas das vezes pelas nossas maldades e iniquidades, como está escrito aí no versículo 2, nós distanciamos de Deus, nós faz, fazemos das nossas orações muitas das vezes até orações inúteis, porque Está escrito aí no versículo 2, o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. E o que faz ele virar o rosto e não nos ouvir são as nossas iniquidades, ou seja, as nossas maldades. E Tiago vai dizer que é aquele que se chega a Deus e pede sabedoria, e ele vai falando e dizendo assim, é necessário que largue toda maldade, toda mentira, todo mau caminho. Até mesmo no livro de Isaías está escrito, né, deixa o homem mal os maus caminhos deixe o homem perverso seus maus intentos e se achegue a Deus, aleluia, se achegue ao Senhor, glória a Deus, busque enquanto se pode achar, assim está escrito no livro de Isaías, e agora ele está dizendo para esse povo, porque a gente percebe que a gente se distancia de Deus, mas Deus está sempre falando conosco, volta, aleluia, volta, e ele está dizendo, eis que a mão do Senhor não está encolhida, meu querido, ela não está encolhida para que não possa salvar. E como está escrito em Isaías 43, 13, não há quem possa impedir o teu operar. Não há quem possa escapar das tuas mãos. Operando ele, quem impedirá? Esse é o Deus que nós servimos, um Deus todo poderoso. Aleluia! Nada pode deter o teu braço. Nada pode deter o teu operar. Nada pode deter a ação desse Deus que pode todas as coisas. Isaías ainda escreve mais, dizendo que os seus ouvidos não estão tapados, não estão surdos, para que não possa ouvir, para que não possa, aleluia, se direcionar os teus olhos sobre nós, porque como disse Davi, aleluia, de onde fugirei Senhor, da tua face? De onde esconderei-me do teu espírito? Isaías 40, 22, diz que Deus é aquele que está com o seu trono sobre a cúpula da terra e olha para baixo e vê nós como pequenos gafanhotos. Aleluia! E o salmista vai dizer que o nosso Deus ele não tosqueneja, ele não cochila, ele não dorme. Jesus disse assim, eu trabalho até agora e o meu pai também. Ele está sempre trabalhando a nosso favor. Mas é necessário que nós cremos que nós temos essa fé sobrenatural no nosso coração. Eu estou lutando aqui com o Espírito Santo para tentar achar palavras que consiga encher o teu coração nessa manhã de fé, de fé no um Deus Todo-Poderoso. Porque nós sabemos que nós estamos vivendo dias terríveis, de muita confusão espiritual, de muita mentira. Aquele que é sujo, que se suje mais, Jesus disse, mas aquele que é justo, que pratica a justiça. Aquele que é santo, continue se santificando mais. O que, é que Jesus estava querendo dizer? Aquele que quer ficar na sujeira, que se suje mais, mas aquele que quer ficar na prática do bem, na prática das coisas boas, faça mais ainda, aleluia, porque o galardão está na mão do Senhor e dará a cada um segundo as suas obras, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos abençoados pelas nossas boas obras, aleluia, nós somos abençoados pelas nossas obras, e, nós, e as nossas obras provam a fé que Deus colocou no nosso coração, então eu te pergunto nessa manhã, tem fé no teu coração? Deus colocou a fé inabalável no teu coração? Aleluia! Deus fez aquilo que Ele falou para os profetas, que diz que arrancaria de nós um coração duro de pedra e colocaria em nós um coração de carne que o ame, que o busque? Aleluia! Se você está com o coração frio, com o coração de pedra, rejeitando ao Senhor, rejeitando a tua palavra, ore a Ele, que eu creio que ainda tem aí um resquício de fé para buscá-lo e Ele tirar você, te levantar você de onde você está, de uma enfermidade, seja o que for, volte para Deus, volte para o Senhor, que o braço dEle não está encolhido e nem teus ouvidos estão agravados para que não possa te ouvir. Aleluia! Ele pode te ouvir aonde quer que você esteja, Basta você orar, basta você buscá-lo de todo o coração. Não com os lábios, mas de coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, vamos elevar os nossos pensamentos agora. Aquele que pode todas as coisas, aquele que está com o teu braço estendido, com os teus ouvidos, agora prontos a ouvir a nossa oração. Senhor Deus, Deus de misericórdia, Criador dos céus e da terra, Pai eterno, Deus de misericórdia, eu peço a Ti, Pai querido, em nome de Jesus, no nome do Teu Filho amado Jesus, o Filho de Deus, no nome do nosso Salvador, aleluia, eu Te peço, Pai, em nome de Jesus que Tu, Senhor Deus, venha alcançar agora, pela Tua mão poderosa, pelo Teu Espírito Santo de graça, para cada um neste momento que está unido em, conosco em oração, sonda o coração desse que está, Senhor Deus, clamando a Ti neste momento. Sonda, Senhor Deus, a mente, sonda a vida, Pai querido. Não que o Senhor não faça isso, eu sei que o Senhor está fazendo isso agora, mas a Tua palavra diz, clame sem cessar, clama a mim e responder te ei Então nós estamos clamando neste momento, Senhor. Eu estou pedindo agora, Pai, alcance a cada um que está agora em espírito de oração, Possa estar com teus olhos fechados, ou talvez estar esteja de joelhos, ou com a tua mão estendida para o céu. Não sei, não sei como que ele está agora, Senhor Deus, mas Ele está direcionando a tua oração a Ti, Pai. Então peça a Ti, alcance essa vida, alcance essa família, e joga por terra todo mal, toda a enfermidade da carne, do Espírito, da mente, que somente o é teu espírito de graça e de poder possa guiá-lo por onde quer querer andar e prosperar todos os teus caminhos e trazer arrependimento ao nosso coração e nos ensinar a andar nos teus caminhos. Em nome de Jesus. bem, gente querida, gente amiga, ouvimos uma palavra de fé com ele, pastor João Olímpio que volta agora, né, no próximo sábado, assim permitindo o nosso Deus, às 10, h 40 da manhã, levando para você uma palavra de fé ao seu coração, tá bom? Eu quero agradecer a você, ouvinte, você que ligou, você que participou, você que interagiu com a gente, você que não conseguiu falar comigo aqui, mas ficou com o rádio ligado até o presente momento. Muito obrigado a você, ouvinte, de coração. Vamos que vamos! 11:56, h 56 estou indo nessa e não se esqueça...